Olá pessoal, bom dia para vocês. A gente está aqui numa chácara chamada Belo Vale, aqui na cidade de Congonhal. Estou na cozinha e olha a vista maravilhosa que tem aqui na cozinha. Até gosto de levantar de manhã, ouvir os pássaros cantando e, e a gente aqui cozinhando. Dá até um ônibus assim, além do normal. Aqui tem um fogão a lenha, muito caprichado com forno. E aqui a gente já tem os milho para assar, cozinhar, fazer bolo e afins. E nossa, como que fala? Nossa caixa de leite. Ali tem mais armários, geladeira. Olha, a cozinha é enorme. Mesa. O pessoal tá ali louvando a Deus. Aqui tá um resto de sopa que sobrou de ontem à noite que eu fiz. E aqui tem arroz, chá de gengibre que eu fiz ontem à noite para gente tomar. Aqui fora tem esse banco lindo de madeira, uma mesinha de enfeite. Não ligue para os rodo e as vassoura não porque faz parte. Essa mesa aqui de madeira. Olha aqui ó. Logo ali tem umas vaquinhas. Tem, tem um campo de futebol aqui. Ali tem um, acho que é moirim. Vou ter certeza do que eu tô falando Um trator velho ali Muito lindo, por certo já foi muito usado tem uma, uma rede de voleibol, Lá uma carroça E tem um jardim enorme lá pra frente Eu vou mostrar aqui, eu vou descer aqui Vem Nino comigo, aqui tá minha calopsita Vem Nino comigo, vem Vem cá Nino Olha ele correndo de mim Vem cá casa não te machuca Vem cá, vamos passear um pouquinho Então vou descer aqui Vamos atrás da casa é, Choveu bastante Então e tá bem encharcado Não dá para ir no gramado Porque tá bem encharcado Olha aqui ó, Que lindo que é esse lugar Muito lindo Ali tem é a piscina Bom eu tô de tênis, dá pra pisar aqui na grama, mas tem lugar que tá muito encharcado, perigoso afundar. Vamos subir aqui, aqui tem banheiros, aqui tem um tanque, vou mostrar a piscina. Lugar muito lindo, lindo, lindo. A gente esteve aqui o ano passado, nós gostamos muito, passamos algumas horas aqui. Depois eu vou lá mostrar pra vocês aquela parte, vou mostrar a piscina... Piscina cheia de flores ao redor. Tem uma rede de madeira lá. Uma casinha ali, ó. A piscina para criança, a piscina para adulto. Não vou entrar lá dentro porque não tem necessidade. Tem uma fonte. E olha a vista maravilhosa que tem aqui. Esse sítio chamado Belo Vale. Vem um pássaro ali, ó. Eu acho que é um parque. Nino. Então agora nós vamos Para outra dependência Depois eu vou lá na frente mostrar para vocês Ali tem churrasqueira Aqui nesse salão aqui Tem churrasqueira Tem pia Nino, assim você está achando meu cabelo Um lustre muito lindo Olha, o salão é lindo, bem feito De madeira rústico. Os pilares rústicos também Tijolos Aqui, ó. Tem a churrasqueira, pia Freezer Aqui outra mesa lindíssima De madeira pura Por certo ó. é alguma madeira de lei Que eu não conheço Aí eu vou descer aqui Aqui tem a sala de jogos Salão de jogos, né? Yeah. tem uma mesa de sinuca e essa mesa de ping pong que eu já brinquei um pouco ontem amo brincar de ping pong aqui tem um lugarzinho especial aqui para a gente sentar, descansar é. muito lindo com um quadro rústico feito em madeira, muito lindo para mim especialmente que amo arte, artesanato achei muito lindo mesmo olha só que coisa bem feita maravilhoso uma mesinha ó. olha essa mesinha feita de madeira né? de carretel de fio e um, um galão de leite embaixo eu vi uma outra coisa feita com galão que eu não sei onde foi lá por cima aqui tem uma chaleira de barro com flores dentro muito lindo mesmo tudo aqui é lindo, gente minha cara, os vasos, uma decoração muito bonita, simples e bonita. Que é o carro do irmão. Ali, outra mesa grande com o galão também de leite. Aqui tem essa rede que a gente senta aqui, é um balanço. Né? Eu sentei ali ontem também. Aqui tem outro lustre. Olha só, é o nosso carrinho lá, nossa casa nossa casa nossa vida aqui olha esse esse tacho plantado essas flores que eu esqueci o nome mas ficou simplesmente belíssimo muito muito original coisa linda mesmo amei isso aqui ele tem outros vasos o lugar aqui para quem gosta de natureza é muito lindo é tudo de bom, tem uma paz. Aqui à frente da casa, ali tem uma, uma, uma mesa de pimbolim Acho que é pimbolim, não sei, não sei bem. Que chegou ontem, mas não tiveram tempo de levar para lá. Precisa de uns homens para descer. ela Tá aqui. Para quem gosta, né, para os jovens que gostam. Eu não sei nem jogar, então para mim não é interessante. Mas para quem gosta, tá aí, uma boa pedida. Tem um pé de ráfia enorme. Belezou bem à frente da casa. Ali tem um pé de.. Acho que é de dólar. Dinheiro em penca aqui. E o outro eu não sei o nome. Aqui tem essa, essas plantas também. E os irmãos estão lá dentro. Louvando a Deus que isso é bom. Tem um coxo. Um coxo antigo, né? com flores também, as mesmas flores que estão lá no tacho, muito, muito lindo, e esse lugar demarcado aqui é para pôr, acho que é para pôr os carros, mas está tão encharcado, Eu não sei se ele demarcou para não entrar carro, porque tá bem encharcado, ou se é, ele demarcou para é, estacionamento, não sei. Porque aqui o ano passado tinha alguns carros. Esse ano a gente tá esperando mais pessoas, porém até agora não chegou ninguém. Só tá a gente mesmo. Eu vou mostrar lá dentro o pessoal para vocês. Estamos em sete. Eu já tô de volta aqui, ó. Eu tô nesse quarto. Não tô dormindo na minha casa. Eu acho que nesse quarto. É, nesse quarto, que eu tô. É, nesse quarto que eu tô. Deixa eu ter certeza. Tem é tanto quarto, gente. É, acho que é nesse quarto aqui que eu tô. Muito lindo, a gente acorda, tem uma vista maravilhosa. Imagina para quem tá lá naqueles, ó. Tá chuviscando. Eu vou ter que sair daqui se não vai molhar o celular. Ali tem um casalzinho lindo de, de canarinho na, na rede. De vôlei. Olha aí o cantar dos pássaros aqui. Muito gostoso, gente. Muito bom. Deus é realmente maravilhoso, maravilhosíssimo mesmo. Vou ter que entrar porque tá chuviscando. Eu tô de volta aqui, ó. Já mostrei toda a área, com exceção lá da entrada. Mas se houver oportunidade, eu vou mostrar para vocês. Uma escada linda! Aqui é banheiro. Tem uma decoração antiga aqui. Acho que é um rádio. Aqui é uma máquina de escrever, uma Bíblia, um televisorzinho velho, um quadro. Não sei se vocês estão me ouvindo. Tem é uma máquina de escrever, um da televisor da antigo da antiga. Antiga. aqui. So